O cara tá flutuando, velho Meu Deus, velho Que internet de padaria Tem ouro Olha isso Mano, além de tudo pra chegar né? O cara tá voando O cara tá voando Olha lá Olha o cara que tá flutuando No <risos> sai só que é dinheiro. Olá, meu, oh, meu, meu, Deus. meu Deus! Meu Deus, mano! Que meu Deus! Mano. Olá, velho. <risos> Cara, que TC é esse, velho? Olá! <risos> <risos>